Oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, gente, ó. Topa-olho, chapéu e a roupa de pirata, tá? A gente vai estar fazendo esta peça aqui hoje aqui no canal. Tá bom, gente? Essa peça aqui é uma peça para o grupo temático, é uma peça exclusiva do grupo temático. Se você não participa do grupo temático, nossos contatos estão aqui embaixo. É só pedir, Sheila, eu quero participar do grupo temático e eu vou estar explicando para você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 Ok, gente? Então, vamos lá fazer a nossa peça, mas antes, roda a vinheta! Ei, hey, meu povo, tudo bem com vocês? Então, vamos lá fazer, né, a nossa peça. Já mostrei para vocês no início do vídeo como que vai ficar. Então, tá aqui... Os nossos materiais que a gente vai precisar para fazer a nossa peça, meus amores. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui com a parte do nosso tapa-olho, tá, meus amores? Então, como é que eu fiz essa caveirinha aqui? Não ficou das melhores, não ficou 100%. Você que tem máquina de bordar, borde, vai ficar show de bola bordadinho, vai ficar maravilhoso. Também tem transfer pra, para vender, tá, nas lojas que vendem linhas, que vendem nesses armarinhos, né? Então também tem transfer para vender de caveirinha. Também é um é uma boa pedida, né? Mas para quem não tem, o que que faz, Sheila? Para quem não tem, vamos lá inventar, né, gente, já. Que nós aqui damos jeito em tudo Já falaram com o nosso canal, o canal da enjambra Mas não faz mal A gente gosta de enjambrar A gente gosta de dar aquele jeitinho brasileiro em tudo E fazer as nossas peças, né? Então, aqui, gente, ó O que que eu fiz? Eu fiz um carimbinho Olha só, gente, ó Eu fiz um carimbo O que que eu usei pra fazer o carimbo? Pra vocês nos moldes vai a caveira, né? Vai... A caveira pequena e a caveira grande. Então, eu imprimi. Eu usei só a pequena aqui, tá, gente? Eu usei só essa aqui. Então, o que eu fiz? Eu imprimi a nossa caveira e com a nossa maravilhosa cola de silicone, né? Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Então, aqui. Aqui, gente. Eu pe... eu... Isso aqui vai pra vocês, né? O papelzinho ali, o... a carinha da caveira. Então, vocês vão pegar... Uma pistola de silicone maravilhosa dessa, com bastão, né, gente? E bem quente, vocês vão vir aqui contornando a caveira toda aqui, né? Primeiro faz o olho, faz uma bola no olho, depois o outro olho, esse triângulozinho do nariz. E vocês contornam tudo e depois preencham, né? Com cuidado aqui, preencham tudo com cola quente, com essa cola de silicone aqui, com a cola quente. Quando ela tiver numa altura legal... Uma altura legalzinha, vocês vêm e cortam aqui certinho, ok? Depois, a, tiram o olho, né? Peguem um negocinho quente e façam redondo do olho, o triângulo do nariz. E daí ele, ele fica alto, né? Quanto mais silicone você colocar, mais alto ele vai ficar. Depois que ele fica alto, você pega e cola aqui. Eu usei uma tampinha, né? Aqui pra dar um, ficar mais liso. Aí você. Cola na tampinha aqui Faz esse... Uma amiga nossa Do, do curso online Do curso moldespet.com Deu a ideia e disse que a tampinha virada fica melhor E fica mesmo, tá? Então daí vocês colam uma tampinha que eu usei de Coca-Cola Tá? Não é mexandais Aqui eu usei de Coca-Cola E aqui fica o nosso carimbo alto Aí vocês vão pegar a tinta de tecido Eu uso essa aqui, né? E vão pegar um pincel e vão passar aqui, ó. Vão passar aqui por tudo encher de tinta aqui. Aqui vai entrar aqui no olho, no nariz, né? Nos, no olho e no nariz, você tira aqui com o pincel aqui, né? Com tecido, com com tecido vocês limpo. Fazem isso aqui e pá! Coloca no tecido, né? Depois de fazer isso, vocês colocam no tecido... Seguram bem assim, puxou, ficou pronta a caveira, ok? Então, essa é a dica da Sheila de hoje, né? A dica da engembra. Essa é a dica da Sheila de hoje, fazer o carimbinho assim, tá bom, gente? Com cola bastão, tá bom? Então, essa é a dica. Então, dada a dica, vamos aos materiais. Vamos lá. Vamos separar em etapas aqui, tá, pessoal? Vamos começar com o nosso tapa-olho, né? Então, aqui eu já mostrei como é que faz o carimbinho aqui, né? Você vai cortar duas vezes, tá, gente? Aqui, tá aqui o molde do tapa-olho, tá? Duas vezes, usando o cetim para a peça toda, tá? O nosso, nossa fantasia de pirata, tá? Então, duas vezes no preto. Nossos moldes, ele vem marcado a cor que é pra você usar, Tá bom? Aqui é a mesma coisa, aqui é o chapéu, né? Chapéu de pirata, eu fiz a mesma coisa Coloquei ali a caveirinha Esse aqui até ficou mais bonitinho, ó, gente Viu? É só ter um pouco de delicadeza, cuidado, né? Então, essa aqui ficou mais bonitinha, ó Podem ver Então, esse é o chapéu, tá? Então, duas vezes no preto Uma vez no metalacê Duas vezes no preto, uma vez no metalacê Ok? Então, aqui... Eu cortei um filete pra gente tá colocando na orelha, tá? Filetezinho pra gente tá colocando na orelha. Aqui é outro filete pra gente colocar no tapa-olho. Então, é um filetezinho, um pedacinho, só pra gente tá colocando no tapa-olho. Esse aqui é a, ao redor do chapéu, né? É o topo do chapéu, tá? Uma vez no preto, uma vez no metal acê, ok? Então, esse aqui eu já falei pra vocês, é um filetezinho pra gente tá colocando no tapa-olho. E aqui, esse tecido aqui, gente, por incrível que pareça, ele é um chamuá, tá? E eu consegui achar ele nesse, nessa textura brilhosa, assim, tá? Então, eu uso muito pra fazer filete, né? Então, esse aqui a gente vai usar pra fazer filete ao redor do chapéu, pra dar um acabamento show de bola, tá bom? Mas você pode estar tá colocando ah, um viés, né? Um viés da mesma cor, um viés vermelho, vai ficar show de bola também, tá? Aí, também, a gente vai usar esse é o filete do chapéu, que vai na boca do chapéu para dar acabamento, tá? Esse é em vermelho. Como eu disse, todos os nossos moldes vêm a cor que é para cortar, tá? A gente vai usar esses dois reguladores, tá? Um é para o chapéu, o outro é para o tapa-olho e a gente vai usar elásticos esses barbantinhos esses barbantes que a gente compra para pôr no chapéu nos bonezinhos né a gente vai usar ele é de elástico a gente vai usar dois tá dois pedaços né? ótimo um é para um é para o tapa olho o outro é para o chapéu tá então aqui é os materiais do chapéu essa etapa foi agora vamos para os materiais da roupa né uma fivela, tá? Se você for comprar o material, você compra a fivela de caveirinha, tá? Aí, quanto a cor, cromada ou não cromada, dourada ou não dourada, fica a critério de vocês, ok? Eu vou usar essa fivela aqui, tá? Dois velcro, tá, gente? Pra gente tá colocando na peça. Esse aqui é o cinto, tá? Uma vez dobrado, tá? Essa aqui é a parte da frente, tá? Em preto tá tô usando cetim uma vez dobrado essa aqui também é a parte da frente a parte de cima da frente em cetim branco tá uma vez dobrado como eu disse o molde vem ali descrito qual é a cor que você tem que usar tá você é cetim vermelho tá você que também é da parte da frente duas vezes tá pessoal duas vezes Aqui eu tô usando cetim também, tá? Esse é o forro. Uma vez dobrado, aqui eu também tô usando cetim. Mas você pode estar tá usando outro tecido para o forro, ok? Então, são esses os materiais que a gente vai usar para fazer o nosso pirata. Nossa fantasia de pirata, ok? Então, vamos começar com o nosso tapa-olho, tá, pessoal? Bora lá. Sim. Rapidinho pra fazer. A vez com avesso, direito com direito, vamos passar uma costura aqui, tá? Juntando as duas peças, tá? Bora lá, então. Vamos fazer pique. agora vamos virar a nossa peça peça virada vamos fazer um pre... vamos fazer um presponto na peça toda aqui e uma costura de segurança aqui ok A costura de segurança a gente vai pegar aquele nosso filete né vamos passar uma costura aqui do lado vamos medir aqui a nossa peça tiramos o excesso e passamos dobramos aqui passamos uma costura do outro lado ok Aqui a gente vai pregar uma peça na outra aqui, ó. Ficou assim. Agora a gente vai pegar o nosso filete. Um... Agora a gente vai pegar o nosso cordão de elástico, colocar aqui no meio. E o nosso filete aqui que a gente acabou de pregar no tapa-olho, a gente vai dobrar uma vez pra dentro. E outra vez aqui, ó, pra cima do tapa-olho aqui, ó Passando uma costura aqui pra dar acabamento, tá, gente? Pra finalizar o nosso tapa-olho E o nosso cordão ficar solto aqui, ok? Então, bora lá Então, ficou assim, pessoal, ó Assim Agora aqui a gente vai colocar o nosso regulador e já está pronta a nossa peça. Se você tiver essas, esses finalizadores aqui, ó, é ótimo, porque daí o teu cordão não sai da tua peça, ó. Ele fica preso, tá? Se não tiver, você faz um nozinho, Tá? Eu não coloquei nos materiais porque não é necessário, né, gente? Então, se você tiver, beleza. Se você não tiver, faz um nozinho. Ficou assim o nosso tapa-olho. Ok? Ó, ele vem tanto para um lado quanto para o outro. Ok, gente? Então, o tapa-olho está pronto. Vamos fazer o nosso chapéu de pirata agora. Então, bora lá fazer o nosso chapéu de pirata, hein? então. Nosso tapa-olho já ficou pronto. Bora pegar o nosso chapéu de pirata. Chapeuzinho de pirata. Então, chapéuzinho de pirata, você vai cortar duas vezes no tecido. E duas vezes no metalacê, ok? Então, então, aqui, gente, aqui a gente vai passar uma, uma costura de segurança juntando o tecido com o metalacê, tá? Pra gente começar a trabalhar, ok? Bora lá, então. Então, ficou assim. Mesma coisa com o outro, Tá? assim. Agora, vamos pegar o topo e fazer a mesma coisa, tá? Metal C e o tecido principal. E vamos passar a nossa costura de segurança, ok? Bora lá, então. Então, ficou assim Agora, vamos pegar o nosso chapéu aqui E vamos pregar aqui no direito mesmo, tá, gente? Aqui, ó, no direito mesmo Vamos pregar o nosso nosso topo na, no nosso chapéu Vamos achar o meio aqui Achamos o meio aqui Fazemos um pique Mesma coisa com esse aqui. A gente acha o meio aqui. Fazemos um pique. E aqui também a gente acha o meio aqui do topo. Fazemos um pique. Tanto desse lado quanto desse lado, dos dois lados. Agora pegamos o pique aqui, ó. Pique com pique. No direito mesmo, a gente vai juntar aqui, tá? No direito mesmo, porque depois a gente vai passar filete, tá? Então, bora lá. Bora fazer o nosso chapéu. Assim. Mesma coisa do outro lado, gente. Mesma coisa. Pique com pique aqui, e vamos passar uma costura aqui ao redor, ok? Bora lá, então. Ficou assim. Agora, aqui, gente. Aqui, a gente vai passar o nosso filete, ok? Ok? Eu vou até na overlock para dar uma limpada aqui fica mais fácil de eu passar o filete. Mas vocês já podem passar o filete direto aqui, né? Eu vou, como é a setinha, ele fica saindo linha assim, né? Então, ou vocês selam com o isqueiro, com a vela, ou até mesmo quando você vai talhar, você sela com aquele ferro de soldar. Ou vocês passam no overlock antes de passar o, o filete, ou faz uma zigue-zague, ok? Eu vou até no overlock e já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, aqui, eu já dei acabamento aqui no overlock em tudo, né? Pra parar de ficar desfiando, né? Então, eu já dei acabamento. Agora, a gente vai pegar o nosso filete brilhoso, ou o de vocês vermelho, né? Ou de vocês preto. Eu vou pegar o meu aqui e vou dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, e aqui no meio eu vou abraçar a minha peça pra vir colocando, pra mim vir aqui dando acabamento, ok? Aqui, ó, vou começar por esse lado aqui, ó, ok? É isso aqui que a gente vai fazer. Bora lá, então. Um lado já tá pronto, vamos fazer o outro lado agora, mesma coisa, dobro mesma coisa, dobra uma vez pra dentro, uma vez, outra vez pra dentro e abraça aqui, tá? Se você tiver viés, o viés já vai vir prontinho, é só você pregar aqui, ok? Então, ficou assim, ó. Agora aqui, né? Aqui a gente vai virar assim. Vocês estão vendo que tem um biquinho aqui e um biquinho aqui, né? A gente vai vir biquinho a biquinho e vai passar uma costura aqui juntando, tá? Se você quiser fazer isso no overlock, né? Também dá, ok? Assim. Mesma coisa desse lado, ó. Tem um biquinho aqui e um biquinho aqui. A gente vai virar e passar uma costura aqui, ok? Ficou assim. Aqui a gente vai dar acabamento agora com o filete vermelho. Eu vou até na overlock, tá? Pra dar acabamento aqui nessas costuras que a gente acabou de fazer, né? Aqui. E já volto pra mostrar pra vocês como ficou, ok? Demos acabamento no overlock, agora vamos virar a peça. Ficou assim. Agora, vamos pegar o nosso filete vermelho. Esse aqui. E vamos dar acabamento aqui, ó. Mas antes disso, já vamos estar colocando a nossa, o nosso barbante e o nosso passador da orelha, né? Então. Pegamos o nosso filete preto aqui, antes disso, uma vez pra dentro, uma outra vez pra dentro, vamos passar a costura, ok? Passar a costura aqui, juntando aqui, fazendo uma, um filetezinho fino, né? Bora lá. Cortamos no meio. E vamos aplicar aqui, ó. Um de um lado, outro de outro. Ok? Bora lá. Aplicado o nosso filete, vamos pegar a nossa corda. Duas cordinhas, tá? De vinte, né? E do outro lado a gente vai colocar uma aqui. Dá um arremate. E a outra aqui. Gente, não repare no barulho de criança, tá? Minha piazada tá tudo de férias e... Já sabe, né? Então, aqui já colocamos o nosso filete, o nosso cordão. Agora a gente vai pegar esse filete vermelho para dar acabamento aqui ao redor na boca do nosso chapéu, ok? Então, vamos lá, então, vamos dobrar o filete a mesma coisa, uma vez para dentro, outra vez para dentro, e vamos abraçar aqui ó, vamos começar daqui abraçando a boca do nosso chapéu e passando uma costura para dar acabamento ok bora lá então Aqui corta o excesso e dobra para dentro para dar um acabamento aqui, né? No teu filete. E finaliza a tua peça aqui. Ficou assim. Agora aqui. Aqui nós vamos pegar o nosso filete preto e passar por dentro... Dobrar aqui pra dentro e dobrar mais uma vez aqui pra dentro Deixando o nosso filete aqui, o nosso cordão livre aqui, tá? E vamos passar uma costura aqui, ok? Deu pra entender? Ó, aqui, cordão filete, a gente vai colocar o cordão aqui Dobrar o filete pra dentro uma vez e outra vez aqui pra cima Cordão fica livre aqui e aqui a gente vai passar uma costura, ok? Bora lá então ficou assim ó que é onde vai a orelhinha do bichinho né mesma coisa vamos fazer com esse lado aqui gente mesma coisa tá filete para cima o cordão para cima aqui vamos dobrar o filete uma vez dobramos o filete uma vez dobramos outra vez aqui e passamos uma costura aqui deixando o nosso cordão aqui, livre, ok? Então, bora lá. Então, ficou assim. Agora, aqui, a gente vai colocar os nossos reguladores, o nosso regulador, né? Bora lá. E aqui os finalizadores, caso você tenha, né? Se você não tem, não é necessário, é só dar um nozinho aqui na ponta, tá, gente? Está assim o nosso chapéu. Finalizamos o nosso Chapéu de pirata, olha só, ok. Então, estamos com o chapéu de pirata pronto e o nosso tapa-olho, né? Se você quiser tá vendendo essa peça aqui, assim já tá pronta a peça para vender, né? Esse molde aqui vai para o grupo temático, é um molde exclusivo para o grupo temático. O pessoal do grupo temático vai receber a roupa, o chapéu e o tapa-olho. O PDF das três peças, ok? Vamos fazer a roupa agora. Então, está aqui a nossa roupa. Vamos começar juntando a parte de cima, né? A parte da frente de cima com a parte da frente de baixo, tá? Que são essas duas pecinhas Aqui, branco e preto, ok? Cetinho, né? Então, bora juntar as peças aqui. Bora lá. A vez com avesso, direito com direito, tá, gente? Aqui. Feito isso, vamos pegar a nossa parte vermelha, as duas partes, né? Vermelha, parte da frente vermelha, Aquela que é talhada duas vezes. Talhada é cortado, tá, gente? Ela que é cortado duas vezes, ok? Lembrando que eu usei cetim, tá, gente? Cetim. Agora, aqui, a gente quer que a nossa peça fique assim, ok? Ok? Então, a gente vai pregar aqui, ok? Aqui. E vamos vir pregando aqui, ok? Passar uma costura aqui juntando a peça. Bora lá, então. Ficou assim, mesma coisa do outro lado, tá? ficou assim assim vamos pegar o nosso cinto vamos dobrar ele uma vez para dentro outra vez no meio e uma vez no meio assim ó deixando ele fininho assim tá Ficou assim o nosso cinto. Agora vamos pegar a nossa fivela e vamos pregar o nosso cinto aqui, ó. Ok? Vamos pregar o nosso cinto aqui. Bora lá. Pegado o nosso cinto, vamos pegar o nosso forro agora. para finalizar a nossa peça. Nosso forro. A vez com a vez, direito com direito aqui vamos pregar o nosso forro aqui na nossa peça, ok? vamos pregar o nosso forro, passar uma costura aqui por tudo só deixar um pedaço aqui embaixo pra gente tá virando a peça, ok? bora lá então Pegado o forro, a gente vai fazer pique na peça toda para poder virar, ok? Bora lá então. Feito o pique na peça toda, aqui, a gente vai virar para esse buraquinho que a gente deixou aqui, ok? Então ficou assim, ok? Viramos, né? Colocamos o forro e ficou assim. Agora, a gente vai dobrar aqui essa parte para dentro e vai a, fechar esse buraco que ficou aqui e já vai prespontar a peça toda, ok, gente? Então, bora lá. assim é a nossa peça. Agora vamos colocar o velcro para terminar o nosso a nossa roupa de pirata. Se você quiser colocar um uma um carimbinho de caveirinha aqui, também vai ficar legal ou aqui também vai ficar show de bola, OK? A gente fez sem carimbo nenhum, tá? Vamos colocar o velcro agora pra gente estar finalizando a nossa peça, OK? Bora lá então Está aqui finalizada a nossa peça Então está aqui a nossa peça terminada Olha só como ficou a nossa peça Então está aqui o nosso chapéu, né? Nosso chapéu de pirata Aqui a nossa roupa, nosso chapéu E o nosso tapa-olho Aqui a nossa fantasia de pirata completa Como eu disse, se você quiser colocar um carimbo de caveira aqui Preto vai ficar show de bola Aqui branco vai ficar show de bola Ok? Ou até mesmo um papagaio, né? <risos> Vai ficar legal, né? Fica à disposição de vocês aí, né? A, o molde, a, o, o base, como se diz, tá pronto. Tá aqui. Aí, a imaginação de vocês deixa correr solto, né? Pode fazer papagaio, pode fazer uma, um, uma espada. Pode fazer uma espada aqui. Fica a imaginação a critério de vocês, né, gente? Mas, a princípio... Tá aqui a nossa peça pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, amei o resultado. Eu amei essa fantasia aqui. Ela é simples, fácil de fazer, é fresquinha, ideal agora pro carnaval, não é mesmo? Então, essa peça é uma peça que vai para o grupo temático, né? E ela não está à venda. O molde dessa peça não está à venda, ela é exclusivo para o grupo temático, ok? Só o pessoal do grupo temático tem acesso a ela, ok? Ah, eles podem comprar antes mesmo de ir para o grupo, só eles, tá? Então, gente, não sei o dia que ele vai lá para o grupo, né? Depende da votação do pessoal. E ele só vai entrar para venda nas plataformas, né? De vendas a partir do mês seguinte que ele ir para o grupo temático, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, eu amei o resultado. Tá bom? Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas fantasias de pirata, muitas fantasias pet para os nossos bebês de quatro patas, né? Então, bora lá preparar ah, o catálogo de fantasias, né? Se você não participa do nosso grupo ah, temático, se você ainda não participa do nosso grupo temático, é só entrar em contato comigo, os nossos telefones, os nossos contatos estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Tem e-mail, tem telefone, tem tudo ali, tem Facebook, é só você entrar em contato comigo, tá? O grupo temático, ele funciona assim, R$35,00 a primeira parcela e depois todo mês 15 reais e todo mês eu disponibilizo uma fantasia lá Pra você com toda grade. Tá bom, gente? Então é isso, gente. Até a próxima. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Beijos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Tchau.